que é isso? Tem que incentivar os coleguinhas. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Vocês vão conseguir! Eu sou o Marquise e vim para ganhar! Derrubar aqui e morreu. Você é burro, cara. Que loucura! Errou. Ixi. Ixi! Eita, Isso! A Ai! Eita! Caraca, mas essa... é ah, tinha batido nada! Batido nada. Três a zero, meu amigo, passei direto. I Proteja seus ovinhos, crianças! Vamos proteger nossos ovinhos? Não! Calma, ah, ovo dourado, meu Deus! Você destruiu o meu ovo! Não! Não! É muito ruim, velho, na moral. Parei de ser galinha. Gente, é muito ruim. Caraca, caraca, bosta! <risos> o amendoim caiu igual a bola. Mas aqui só perde, cara. Caralho, 4x4x4, que isso. Eita, tá dá um tortão de só reação. Ih, tem que pegar o rabo dos outros, mano. Ah é que eu sou ruim na missão de rabo. Ó, quem perder é feio. Ih, nasci com o rabo. Ah, filho, perdi. Caramba, eu sou feia, né? Na moral, na moral. <risos>